Mais um servicinho David Barbosa ao domicílio! Sou David Barbosa sempre bem montado é Sempre, sempre, sempre em sempre. Mercedes, cinzentos, é pretos, é bordos... Epa, é sempre a dar! É, é sempre com Mercedes companheiros! É, mas espera aí temos o um interior camelo! É. Temos um é, assim, é um Mercedes com classe. Com classe, <risos> está bem. Então, malta do ar, aqui de volta o nosso amigo David. Cá estamos com mais uma luta. Mais uma luta, desta vez no Corsa, mas não temos modificações. Não, este é, este é o contrário, é para pôr de origem. É para pôr de origem. Vamos tentar. O David já esteve ali a dar uma vista de olhos nos fios, porque Sim. carros velhos têm sempre gatos. Muitos Epá. gatos. Este já esteve aí pelo menos 7 ou 8 gatos. É pá, 8 o... gatos. <risos> <risos> Parece-me que já substituíram o rádio, substituíram as fichas, está tudo alterado e pronto, como tu queres meter tudo de origem, vai nos dar um bocado de trabalho, porque okay. temos que Pesca, a pesca, ver onde é que estão os fios de origem, onde é que estão as colunas, onde, é, onde que é que estão os gatos, onde é que estão os gatos, mas dá para reverter tudo. Sabe? Ok, a gente tinha para fazer três coisas hoje, tínhamos e temos, mas eu vou explicar o tínhamos, era montar o rádio, está ali pendente, é arranjar aquela coisa que se chama TIG, é TID, é é é é que é basicamente um LCDzinho que havia na época, Bem, temos aqui um acrobata. A, corbata. a estragar aqui o vídeo. Temos um acrobata. Uma e era para arranjar aqui. Os, os espelhos elétricos não funcionavam. Nem, nem consegui filmar, porque o David chegou aqui. Agora, atenção, ah, agora ligado. dar aqui a volta à chave. O David chegou aqui. Já funciona. Já funciona, né? Enquanto eu fui lá dentro dar a mesinha o David desmontou isto e já arranjou, portanto, olha... Está resolvido. Agora, agora ah, já só temos duas. O problema, o problema tá, já quieto, está é meu, deixa-me filmar. Não, ele quer aparecer, ele quer aparecer no YouTube. Olha, ah, maluco, ah. meu. Como, <risos> pronto, então queres fazer primeiro o quê? O TID, TID, TID? Não, vou começar pelo difícil. O rádio? O rádio. Vou começar pelo rádio. Depois Acho que o, o rádio mais... Vez... É, é, é, acredito que é. Pronto, está bem. Então, pronto, a gente vai vos deixar aqui com um numerozinho de circo. enquanto não faz, agora não faz. Enquanto o David vai... Olha para isto. Enquanto o David Estás à vontade estás em casa em casa <fixos> Que tiveste, primeiro primeiro explica o que, que é que tiveste que fazer aqui. Para a malta, ai tal", e não dá informações. Não, é fácil, olha, isto está tudo inventado como, como eu te disse, e então não sabia onde é que tínhamos a corrente, corrente chave e massa que é o essencial para pôrmos o rádio a funcionar. Okay. Neste momento já temos isto tudo ligado, corrente, corrente chave e massa, pronto. Ou seja, neste momento, temos o rádio já a funcionar. Yeah. Ele já, já acende. Exatamente. Pronto. Agora temos que pôr o código. Como é que pôrmos o código? Com isto a funcionar, que não funciona, Exatamente. certo? Portanto, temos que passar, temos que alterar os planos. Agora tenho a alimentação já feita para ir à procura das colunas. Preciso que ele dê som e só, só dá som quando tivermos isto a funcionar. Por isso? Para conseguir pôr o código e pôr isso a funcionar. Vamos passar agora para a aula. Agora, se a gente não conseguir pôr isso a funcionar, nunca vamos ter rádio. Não conheço o Canta Tu. <risos> Já temos, já temos horas. Já já temos horas aqui. Olha, já isto aqui está a funcionar. Os botões, tá? -se troca aqui a troca, está, -se está, -se a, está -se a, a funcionar. David, o que é que fizeste aqui? Eu vi te que limpaste aqui o é limpar o verniz que vem da o origem. Verniz. O verniz estava tudo instalado, é o normal. E foi substituir as lâmpadas, que é um dos males deles deixarem de funcionar. Ou seja, eles estão lá, estão a funcionar. Não tem iluminação por trás. Não consegue dar a sensação que está, é, que está, está variado. Estranho. E marca a temperatura e tudo. Ah, então, olha lá. Este vídeo deve sair de Natal. Ainda, <risos> ainda, ainda estão 30 graus no Natal. Então é pronto, com sorte conseguimos. Quer dizer, isto já está a funcionar. Agora agora vamos ver o rádio. Não, agora temos a questão aqui do rádio. Ele tem que receber informação lá em cima. Esta ficha que está aqui não é a original do rádio. Ok. Há bem mais merda, amora. Um bocado, porque ele tem que passar <risos> a informação daqui para ali. O que é que acontece? Esta ficha segundo os meus cálculos, apesar de ter aqui um fio cortado que eu ainda tenho que ir à pesca dele, este que está aqui okay. hum, supostamente é o que passa a informação aqui para o, para o ecrã, para poderes meter aqui o código e tudo mais portanto, eu agora tenho que fazer aqui outra alteração, ou seja tenho que cortar esta ficha e encaixar esta e ver como é que a coisa, como é que a coisa funciona aqui, é porque isto traz uns RCA's ou seja, ele é de um rádio desta marca, garantidamente, da Blaupunkt mas de outro carro de outra rádio, de outra coisa qualquer porque o, o coração não vem preparado com aqui a questão das RCA's Okay. Pá, temos que fazer aqui qualquer tá coisa. Está Dá pronto, dá-lhe aí. Toda vida, há bem mais merda, amor. É, não está a correr bem, não está <risos> tá a correr bem. Uh... Rádio, falta ligações aqui, ou seja, não conseguimos ter ligação do rádio ao LCD porque o enjambarance aqui está tal Exatamente. que só Deus tá, eu vou -te ser sincero, há sempre maneira de dar a volta, mas é preciso pelo menos um esquema para se conseguir perceber. O que é que vai ligar, o quê? Ali. Ali, pois. Porque não temos base de comparação, não temos nada. Esta ficha é tal que, já fiz aqui a alteração e tudo bem, consegue-se ligar. Mas, como vocês veem, os fios já não são os de origem. Temos aqui tudo descarnado. É pá, eu, para ser honesto, não sei o que é que se passa aqui. As cores não batem com nada. A ficha que vai com o rádio não era do carro. Uh, uma cheia de coisas. Pronto. Plano B. Plano B. Eu tinha ali este rádio. Este rádio, se vocês procurarem no meu canal, eu já fiz vídeo dele. Foi o primeiro rádio... Que eu montei no 106 GTI, depois metemos um com Android e tal. Mas este foi o primeiro rádiozinho que eu montei no GTI, funcionou 5 estrelas sempre no GTI. Epa, e agora, olha, também cabe aí, fica no GSI. É no GSI. <risos> no GSI. É. Epa, vamos tentar montar já, este? Para já, não quer dizer que não se consiga arranjar os esquema e fazer isto tudo, dá para okay. fazer? Tudo Sim, faz, mas para termos rádio. Pelo menos para termos música. Ok, vamos, vamos montar -se. Portanto, malta, vamos montar agora este rádio, depois eu vou tentar arranjar um rádio de origem, porque eu gostava de ter este carro 100% original, mas não conseguir achar. Olha, fica com este. Vamos lá ver. <risos> e está feito amigo David, não conseguimos meter o outro de origem mas, olha. De origem, mas há sempre remédio temos aqui um com, com, para já com uma gaja boa e depois com um LCDzinho. a minha filha até vai agradecer quando demos uma voltinha de Corsa sempre temos... dá para meter o canal panda <risos> não, panda não, este não dá mas dá para pôr dá. isso dá, yeah, mas eu prefiro ver a Anitta não sei tu quanto é pá, sou, eu, eu prefiro disse. ver a Anitta conseguimos já montar o, o TIT falta só acertar aqui as cenas o radiozinho está a funcionar Está e despachado. está tudo feito. Está despachado, as colunas já estão com todas, deu um bocado de trabalho. Não foi apanhado em vídeo porque isto deu um bom bocado de trabalho. Porque as colunas não tinham o aqui, ou seja, os fios que estavam lá atrás não coincidiam com os fios. os fios que estão nas portas. Nas portas. Ah, é pá, a gente nunca sabe o que é que está ao certo, tivemos que ir testar uma a uma, tivemos que esforrar as portas, tivemos que. pronto, é pá. Mas... Ou seja, este carro já tinha tido som. Já teve som, exatamente. E tiraram, tiraram e depois, tiraram, pronto. Nunca sabemos a história, até começarmos a mexer, porque não é? Só Deus sabe. <risos> só Deus sabe. Bem, onde então, eles quiserem encontrar, contactar, como é que eles fazem? É sempre costume, pá. Link em baixo, link na descrição, <risos> David, eletricista, uh, e pronto, o homem vai à vossa casa ou vocês vão à casa dele? <risos> Também serve. <risos> vocês é que escolhem. Vai. fiquem bem, mais um episódiozinho do Opel Corsa GSI. Acho que estamos de interiores e coisas, acho que não falta fazer nada. que eu... Quer dizer, se conseguir arranjar o rádio original ainda pode ser que a gente meta. Se não, olha lá, esta tem que encaixar aqui mesmo bem, meu. Por acaso fica mesmo Aham? perfeito. Fica mesmo muito encaixe parece, perfeito. Parece que foi feito à, à medida do só do Só faltava do a rádio, qual é que era? Isso é que era. <risos> bem, fiquem bem, na descrição vai estar os links do homem. Um grande abraço, olha. E um grande gás E um grande parado, este é um gás e um gás imparado. <risos> <risos> fiquem bem. Para finalizar, vamos só aqui um bocadinho de música. E está a tocar, está tudo à maneira. Tudo é